Fala galera, tudo bem com vocês? Galera, eu passando na rua, vi uns pessoal vendendo caranguejo E olha o que eu comprei, olha um monte A gente gosta demais de caranguejo Ultimamente ela comeu siri e parece que empolou Ela é para meio com um sismo Mas não, ela vai comer o caranguejo agora e vai fazer o teste, né, velho? É. Eu acho que só foi o siri, porque o siri a gente não, não comprou eu caranguejo também Não, mas o siri a gente não comprou vivo não, nós ganhamos. Aí você comeu o siri já pronto, né? E aqui está fresco. Quem sabe que dá alergia para quem é sensível que trava a garganta. E olha, galera, a quantidade, ó. Já está aqui, ó, muito caranguejo. E eu vou mostrar como que a gente faz o caranguejo aqui em casa, a forma que a gente faz. Acompanhe o vídeo, já deixa aquele like se estiver gostando aí. deixa seus comentários. E compartilha para mais gente ver como a gente faz o caranguejado aqui em casa. Aí, galera, para limpar o caranguejo, ó. A gente demora um pouquinho, mas a gente pega de um em um. Ó, com a faca, vai rapando todo o pelinho. Eu, particularmente, não ligo se tiver. Mas a mulher limpa bem direitinho, rapa um por um. E depois passa a escovinha para poder tirar toda a lama. E aí, faz todo esse processo aqui, ó. Pela quantidade que tem aqui, ó, nós vamos gastar mais ou menos umas duas horas para limpar. Porque ela, gosta de, ela não gosta de pelinho no caranguejo não. Então, eu vou dar o um pause aqui. Quando tiver tudo limpo, eu volto a gravar de novo. Mostro isso pra vocês. Aí galera, ó. O caranguejo é todo limpinho. Tá vendo? Olha que limpo que for. Agora tá prontinho pra gente cozinhar ele. Eu deixei esse último aqui, ó. Pra mostrar como a gente fez. Para não demorar mais, muito. Aí, ó. Primeiro a gente rapou todas as perninhas, aí depois tirou todo o cabelinho, aí, aí agora a gente passa a escova aí para tirar a lama, aí com a escovinha a gente consegue tirar toda a lama para não ficar aquele gosto amargo do caldo, porque aí dá para aproveitar o caldo para fazer um pirão. É, colocar em cima do arroz por isso que a gente lava bem lavadinho porque a gente gosta muito do caldo de caranguejo. e agora o próximo passo nós vamos lá para a cozinha para cozinhar ele aí, a quantidade de lama que sai então bora lá aí galera, a gente já está aqui na cozinha para temperar tomate, cebola alho isso, e sim para gente refogar o nosso caranguejo hum, vai ficar bom hein Gente, nós vamos usar essa panela É a maior que nós temos aqui em casa Eu acredito que vai dar Bem apertadinho, mas vai dar Aí começando agora colocando o óleo e o alho Tem gente que gosta de caranguejo Só água e sal né É bem tradicional é, Eu eu particularmente gosto só limpar e com para cozinhar sem nada, só com um pouquinho de sal. Mas a mulher ela gosta bem temperadinho, vamos fazer. Não é que fica. Então vamos fazer bem temperadinho. Que também não fica ruim, né? Fica bom. Mas o tradicional também particularmente eu gosto. Aí nós já estamos aqui dourando o alho aí o alho, ó, já está douradinho só o ponto dele que a gente faz aqui, ó agora vou colocar o corante não precisa não, meu bem, só um tiquinho só aí precisa. tá bom agora o corante para dar a cor no, no caldo e agora nós vamos jogar todo esse ingrediente aqui, ó, toda a cebola e o tomate e deixar refogar hum, fez um bom, hein e agora deixa ele Refogar bastante para tirar um pouco do aço do tomate Aí pessoal, ó Já deu conta aqui, ó Do tomate bem Puxado, agora nós vamos acrescentar a água Gente, pra quem não tem muito costume De De fazer caranguejo em casa Se tiver é vendo esse vídeo ó, Pode fazer do jeito que a gente tá fazendo aqui Que dá certo, tá? É não tem muito segredo não o caranguejo é muito fácil de fazer e agora é só colocar ele aqui ó trabalha, assim, então faz. agora é só colocar ele na panela não precisa virar não precisa mexer entendeu porque o segredo agora é deixar cozinhar bem para ele desprender a carne da casca para na hora de comer ficar legal aí não tem segredo não só deixar assim inteiro não tira as pernas não tira nada não abra que tem gente que abre essa carapuça dele não precisa galera Porque. porque um... colocar ele sentadinho aqui ó tem... aí ele brincando aqui ó na escolinha é porque tem muita gente que não sabe né aí acha vai dar da, da cabeça assim ver que vai fazer mas o jeito correto é assim igual ela, ela tá colocando aqui ó na panela só alocar aqui depois completou com a água né esse temperos, mesmo, é para dar gosto no caldo. Para quem quer fazer uma muquequinha. Depois, um pirãozinho. Ou jogar Dá o caldo em cima ver. do arroz. Pode colocar mesmo. É. E praticamente aqui, ó. O nosso caranguejo, Já. Tá, tá no ponto aqui. Agora é só deixar ferver mesmo. Cozinhar aí por 40 minutos. Né? Quanto mais cozinhar mais, ele solta da, da carapaça aí, ó. Do casco. E fica melhor na hora de retirar a carninha. A panela ficou cheia e vai assim mesmo. Não tem importância. Todos vão cozinhar, tanto de baixo como de cima. Aí se precisar, a gente inverte. Mas vai cozinhar todos por igual. E pelo vapor também cozinha, como eu falei. O segredo aqui é só cozinhar ele. Pra carne ficar macia e soltada. Essa cara passa aí, ó. Agora pra que você paga, tá, Tem que colocar mais, né? Colocar mais. Coloca aqui na metade da panela. Tem é. dentro, senão os de cima preferi. Aí, tipo assim, sal não vai pegar dentro do caranguejo, é, se colocar as pimentas, não vai pegar dentro do caranguejo. Por isso que eu falo, não abra a carapaça, que o sabor do caranguejo é o sabor dele mesmo. Tudo que você Imagina. colocar aqui na panela Imagina. é para dar gosto pra no, no caldo. Entendeu? Não tempera ele antes, não passa nada, é assim mesmo, tá? Essa é a dica para... Pra quem não tem costume de fazer caranguejo em casa. Pra quem tem costume, deixa aí nos comentários, galera. Você que tem costume de fazer caranguejo em, em casa. Deixa aí como vocês fazem. a passo, passo desde quem tá fazendo. Ou de outra maneira. Agora aqui, ó. Só agora colocar a tampa. deixa eu só dar uma mexidinha aqui. Ele pegar aqui nos outros, não tem? Aí, galera. Agora é só colocar a tampa. E deixar levantar a figura aí. Aí, deu certinho e pronto. Assim que ficar pronto, né? Eu vou voltar aqui com o vídeo e mostrar pra vocês o resultado. Caranguejo é uma coisa que não tem segredo. E deixa comentários aí. E como vocês fazem em casa, ou vocês gostam de caranguejo ou não, vamos interagir nesse vídeo. E muito like galera. Muito like. Deixa muito like aí pra ajudar o canal, né? Para incentivar a gente a fazer mais vídeo. Então eu já volto com ele pronto. Aí galera. Ó, de estampar aqui para vocês ver o resultado, hein? Já deixamos aqui 45 minutos cozinhando e olha. Ó, vermelhinho. Aí galera, tá vendo, ó. Já tá pronto, não tem segredo nenhum. 45 minutos foi opção da gente aqui para cozinhar tem bem. Tem caldinho aqui, tá, gente, ó. Tem um caldinho aqui, ó. A gente colocar, porque tá lá no fundinho. Hum, vontade de comer. E galera, ó, os 45 minutos foi opção nossa aqui de deixar esse tempo ele despregar bastante da capa, tá? É, tava embaixo, né? é. tava assim? Pode deixar mais pode deixar menos. É de opção. E não tem segredo, de qualquer jeito de fazer caranguejo, ele fica bom. Só na água, só com sal, com nada. E fica bom. Agora ó, vou pegar o meu prato. Vou pegar meu prato aqui, galera, ó. E vou servir um para mim. Hum, tô com água na boca aqui, ó. Vai deixando o seu like, galera. Deixe seus comentários. Tá super quente aqui, ó. Eu não vou pegar caldo, eu vou pegar só o caranguejo mesmo. Tem que esperar esfriar, porque assim não tem como comer, tá? Hum, queimei minha mão aqui. Assim não tem como, aqui, ó. Muito quente tem que esperar esfriar e tá aí o nosso caranguejo aí galera espero que vocês tenham gostado do vídeo tá aqui ó o meu caranguejo, vou deixar esfriar né, porque desse jeito vai queimar a língua e não pode então, agora vou degustar espero que tenha gostado deixe seu like, deixe seus comentários aí galera, como vocês gostam de fazer caranguejo vocês tem uma receita para fazer deixe sugestão para mim fazer um outro vídeo aqui da maneira que vocês acham melhor fazer um caranguejo Que eu faço o vídeo Então vou ficando aqui nesse vídeo né Espero vocês Até o próximo vídeo Fui